Vem comigo, meu irmão, percorrer este caminho, não me deixes na jornada, seguir adiante sozinho. Não atrases. Não atrases bem agora Que este caminho é de luz Por ele passa um dia O amado Mestre Jesus Por esta senda bendita